A FSG lançou a Central de Carreiras, um portal inédito e gratuito que vai ajudar a sua empresa a encontrar os talentos que precisa. A Central de Carreiras FSG é um caminho rápido e fácil para encontrar os profissionais mais qualificados do mercado. Basta acessar o site fsg.br barra Central de Carreiras, escolher a opção Empresa e preencher o cadastro para ter acesso. Depois, é só cadastrar as oportunidades. No perfil da empresa, você vai poder gerenciar as vagas e receber os candidatos que tiverem interesse. Você ainda pode oferecer vagas apenas para alunos da FSG. Assim, você fica ainda mais perto dos grandes talentos. Central de Carreiras FSG. Conectando você aos melhores profissionais para que sua empresa cresça ainda mais.